Então, o que precisa é a gente pressionar a Polícia Civil do Distrito Federal, é a gente pressionar a Polícia Federal, porque isso é crime federal. Né? Nós estamos falando de terrorismo. Eu tenho dito isso desde... Olha, lembra aquele, aquele ataque lá na Polícia Federal, há uns 10, 15 dias atrás? É. Eu falei, isso é terrorismo. Isso não... E fica a Folha de São Paulo falando manifestantes... Porra, que manifestante, Mauro? É terrorista, certo? É o cara que quer tacar fogo em ônibus, tacar bomba para criar o clima de desestabilização, de terror. Então, é, é, foi feita uma lei antiterrorismo, que, aliás, os próprios bolsonaristas endureceram essa lei, que era bom ser aplicada agora, entende? E a Folha de São Paulo parar de chamar os caras de manifestantes parar de falar que, que eles têm uma certa legitimidade política. Eles não têm nenhuma legitimidade política.